Fala pessoal, tudo bacana? Tudo beleza? Seu amigo Jair aqui de novo para dar dicas importantes para você Que está ingressando na arte da porcelanataria A dica hoje vai ser básica, rápida, mas muito funcional né? Vai ser um dois em um Isso é uma dica de segurança para vocês né? Baseada em cima de um projeto que eu iniciei aqui agora E uma dica de, de organização para você estar tá melhorando a sua esquematização dos seus projetos, para você não se perder diante do seu projeto. Ainda né? vou aproveitar de quebra. Eu vou mostrar mais um projetinho que a gente desenvolveu aqui, né? Pra você que está como um a gente, com baixo capital, para aplicar na sua empresa. Então devagar, você pode adaptar ao seu sistema condições que vão te favorecer, beleza? É, iniciar o projetinho aqui, mostrar para vocês. O primeiro detalhe que eu quero estar tá mostrando é sobre essa cinta para coluna. Uma cintinha básica, né? Ela, ela tem tipo de umas talas aqui, ó. Onde que vai segurar a sua parte da coluna, para não estar tá deixando você forçar quando você pegar peso. Por quê? Olha o tamanho dessa peça que eu estou iniciando esse projeto aqui, ó. Olha a grossura dessa peça. Deixa eu pegar a treina aqui, para vocês terem uma dimensão. Olha ali ó. essa peça dá quase 2 centímetros ela dá em média 1.8 é uma peça da Porto Belo de 1,80 por 60 esse piso é o Agatanac. a gente vai estar tá realizando uma cozinha com ele vou iniciar as partes de corte aqui e eu vou falar a verdade você carregar uma peça dessa aqui para você movimentar ela para fazer os cortes ela é muito pesada então é muito interessante que você proteja a sua coluna que você esteja usando um acessório desse aqui ele te ajuda bastante Partes de organização. Como que hoje você pode estar tá fazendo a montagem de seus projetos? Você pode iniciar na obra um rascunho rápido, onde você só colhe as medidas que você tem de parede, o que, que vai ser atribuído em cada ela, e coloque detalhes onde você entenda depois, para você montar seu projeto. E inicia um projeto estrutural em 3D. Esse aqui é um sistema que a gente adapta aqui. Ó. É um programinha do, do Google SketchUp. Que eu monto lá no computador e depois eu jogo pro o meu celular para eu estar tá visualizando na obra. Aqui nesse projeto eu consigo ver medidas dele, né? Eu consigo analisar detalhes dele. Então essa cozinha vai ser exatamente isso aqui. Aí você pode imprimir, né? Atribua as medidas para você ter um acesso mais rápido aqui, mais transparente. E qualquer dúvida de ter que colher uma medida exata de algum ponto, você pode vir aqui no aplicativo, ó. Então esse aplicativo aqui, deixa eu ver se eu volto a tela, por aqui, pra vocês verem o, o, o nome desse projeto, desse projeto, ó, desse aplicativo. Só um segundo, ele é esse aqui, ó, quando vocês for baixar lá no seus Play Store, é esse aqui, ó, o ícone dele é bem desse jeito. Então vocês baixam esse aplicativo no, no Smart de vocês, né? E vai ajudar muito. Aqui a gente já tem algumas peças que eu já cortei, já fiz a meia esquadria delas. Ó. Aí eu vou colocando, vou separando elas e vou protegendo. É, outra parte agora sobre captação de poeira, gente. Olha o que, que a gente organizou aqui no nosso espaço. Ó. Eu montei uma espécie de um viveiro. Essa aqui é um sombrite de 70%, né? não é caro. E a gente fez toda a adaptação no nosso espaço aqui ó, com sombrite. Esse sombrite ele vai estar retendo a poeira né? Ou pelo menos boa parte dessa poeira aqui dentro Quando a poeira sobe ela sempre para ali Aí uma vez por semana ou de 15 em 15 dias Depende de como está nosso desenvolvimento A gente vem aqui e lava, joga uma água nele né? Dá uma limpezinha Isso ajuda bastante Você não está deixando a poeira estar tá evadindo do seu espaço Talvez você tenha lá numa, na, na, sua, na sua casa Esteja fazendo Aqui está nosso companheiro mineiro Fazendo um nicho aqui ó De 1 metro e tirancinha E ali naquelas câmeras ali tá o pessoal lá do grupo né Que tá participando do evento Do sorteio do treinamento presencial E eles estão de olho No Big Brother da JJ Vamos voltar ali para a oficina É isso, pessoal. Foi só uma dequinha básica e rápida, mas eu acho que ela pode te ajudar bastante. Você cuidar da sua segurança, da sua integridade física, né? Usa seus equipamentos de proteção, óculos, abafador, máscara. Muito importante já suas máscaras. Vou até mostrar a minha aqui. É até bom falar nessa máscara. Isso aqui é uma máscara muito boa. Ela tem um filtro. Esse filtro que é com inibidor de cheiro. Então ele já é muito mais é, potente do que aquele seu inibidor de poeira Até o cheiro da massa plástica ele reduz bem O látex dela é muito macio né? Vai nessas ferragistas aí que vocês encontram uma, uma máscara dessa aqui E usa a sua a, a sua cinta para proteger a sua coluna Beleza? Então, por enquanto foi só Um abraço para todo mundo Fica com Deus. E se você gostou desse vídeo. finca o dedo nesse like. E se inscreve nesse canal. Até mais pessoal.